Fala aí galera, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal sobre o um debate, sobre esse jogo de Corinthians e Flamengo que acontecerá a partir de amanhã, isso mesmo, amanhã Flamengo-Corinthians, Corinthians e Flamengo Jogaço hein, jogaço Vamos esperar um bom jogo do Flamengo né Que o Flamengo faça um bom jogo né O Flamengo até que chegou em São Paulo hoje, né? E aí os jogadores chegaram, né? E aí é isso aí, né? O Flamengo está preparadíssimo para esse jogo, preparadíssimo mesmo. Está lá, hospedado, concentrado para essa partida, entendeu? E é isso, né? Para essa partida aí importante para os Libertadores, né? É, se o Flamengo fazer dois gols, já tá bom, né? Já tá bom, porque leva leva, né, a decisão pra, pra casa, né porque vai tipo assim, né vai ganhando 2x0, já tá bom, né porque, mesmo assim né, eles fizeram contra o Tolima e aí eles venceram 1x0 um e venceram 7x1, um, né, 8x1 um agregado, Flamengo então 2x0 já tá bom, já tá bom demais 1x0 um já tá bom também é um placar magro, mas eu prefiro é dois a 2 a 0 prefiro 2 a 0 que é um placar mais que leva né que leva aí o que leva o placar para casa né que que vai ganhar em casa e é isso é... não se esquece de se inscrever no canal deixar o teu like e ativar a notificação para você não perder nada tá bom quero dar os créditos para dire... quer quero dar os créditos para espn aqui na descrição do vídeo vamos pro vídeo Quanto é, Corinthians e, e Flamengo, eu acho que tem um equilíbrio muito grande. Eu acho que é bastante equilibrado, apesar que no brasileiro o Flamengo vem aí de cinco vitórias, realmente jogando um futebol bonito. É, melhorou muito é, tudo, né? Não só o futebol, o astral. Você vê que é, o grupo está reagindo de outra forma, não, não é aquele grupo de antes com o Paulo Souza. Então. O Flamengo chega num excelente momento, mas em contrapartida eu não vejo um Corinthians é, é, abaixo como tal tá o Atlético. O Atlético realmente está atravessando um momento difícil, é, principalmente é, jogadores é, baixando de rendimento, jogadores importantes dentro desse elenco. Então, no outro duelo eu vejo... É, como o Pascoalzinho diz, taco a taco. Né? Hum. Se tivesse que apontar uma pequena vantagem, apontaria para o Flamengo pelo grande momento que vem vivendo. Mas o Corinthians vem ganhando, vem se mantendo ali no Brasileiro, na cola do Palmeiras. Teve um, um percalçozinho, um tropeço. Tropeço não, né? Copa do Brasil, se o Atlético Goianiense está lá, é porque tem mérito de chegar. Jogou melhor, mereceu a vitória. É, mas eu acho que também tem condições de reverter em casa. Mas... Pouca coisa pro Flamengo, no outro jogo o Palmeiras chega no melhor momento. Ô oh, rapaz, olha aí Dorival e Vitão da Fiel, Vitor Pereira no nosso selamuzinho. Qual time chega mais forte para as Que jogos maravilhosos, hein rapaz? Atlético e Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E aí, Tetra? É... Olha, eu... eu... Eu sempre gostei de tabelar com o Djalma, né? Ah. Dava resultado. É. Mas eu vou, eu vou ter que quebrar um pouco a bola aí hum. da, da opinião do meu parceiro Djalma. Hum. Eu já acho o contrário. Eu já acho que é mais equilibrado o Palmeiras e Atlético e acho o Flamengo favorito contra o Corinthians, pelo hum. que eu vejo dos últimos jogos do Corinthians na Copa do Brasil. Agora mesmo contra o Botafogo. Venceu, né? Contra o Botafogo, mas um joguinho bem ali na conta do chá. E o Vitor, né? O Vitor Pereira, as declarações dele depois do jogo contra o Atlético Goianiense, ah, não dá pra jogar a Roger com o Irio Alberto junto, se não tiver comprometimento, se não tiver pegada, se não, se não tiver atitude. é Tudo que uma Libertadores precisa. Tudo que um jogo desse tamanho precisa. Então eu tenho dúvidas. Vai jogar o Roger Guedes? Não. Vai jogar quem? Mosquito, Adson? Ah, quem vai na zaga? Como é que vai. Entendeu? Assim, é, tenho dúvidas. É, esse jogo é o fundamental. O que equilibra o primeiro jogo é o fator campo. Está com a Fiel torcida, aí essa astral, essa atmosfera do, da neoquímica, fazer um equilíbrio. É, é, é, essas perguntas, né, ah. o, companheiros? Uhum. <risos> A gente comentarista, é pra pessoal printar e depois falar Ah, olha o que, que você falou é. Mas assim, eu tô analisando pelo que eu tô vendo Pelo que eu tô vendo, o Flamengo tá num momento bem melhor Jogando um futebol bem melhor e com muitas opções O time que jogou contra o Atlético Goianiense foi um time alternativo É, um time alternativo Totalmente com o Vidal de... e Cebolinha é. teoricamente... É, mas assim, aí pra é, você ver, por isso é. que eu tô dizendo. É, será que o Vidal vai começar jogando? Não. Não vai ser o Thiago Maia? Não, vai ser então, o time, vai ser é, o time é, que é, tem é, jogado, viuzinho? As principais partidas. Thiago Maia, é, João Gomes, Vidal é, e Cebolinha assim, no banco. Eu, eu, eu, eu ainda não fui lá, eu ainda não liguei é, para é. os amigos, para perguntar a escalação. Então, assim, eu não, eu não tenho a convicção que é, o Vidal não começa o jogo. Então, a princípio, por ele ter jogado contra o Atlético de Goianiense, deve ser Thiago mais e João Gomes. Isso. Muito bem. Mas é, o time está jogando bem. O alternativo e é o principal, e com confiança, encaixou Pedro e Gabigol. A chance do Corinthians é tentar trazer uma vantagem para o Rio de Janeiro, vencer o jogo na química Por isso eu acho... É, o Corinthians é gigante, a camisa... Tem bons jogadores, mas muitos não estão no seu melhor momento físico também. O William, que pra mim é um monstro, joga demais. O ombro tá legal? Tá tudo, tá tudo ok? Não sei. Renato Augusto já não vai voltar, né? Você, a gente fez hoje o podcast Isso. da Libertadores e você até falou, né, João, que Isso. ele provavelmente é só pro segundo jogo. Provavelmente é segundo jogo. Então tem dúvidas, tem problemas e eu acho que o momento do Flamengo é melhor. Então eu acho que o Flamengo, é, nesse momento. Mais favorito. No outro, mesmo o Atlético Mineiro com dificuldades aí, o Arana é uma peça que, se não jogar, vai fazer muita falta. Mas eu acho que tem mais, tem mais opções o Cuca e ele vai tirar proveito dessa pancada que levou do Inter. Ah, ele vai, ele vai, ele é malandro, ele é cascudo, tem o grupo na mão, já conhece todo mundo, vai mexer com o brilho desses caras e vai aproveitar o Mineirão. Então eu acho que assim. Palmeiras é o grande time, é o Abel, é o atual campeão, vive um momento aí de pontuação no Brasileirão muito bom, mas acho que o elenco que o Atlético tem para um primeiro jogo em casa ficar mais parelho. Perfeito, já já a chegada do Flamengo no hotel é, em Guarulhos, próximo do aeroporto, também próximo da Arena Neoquímica, onde será o jogo amanhã. Daqui a pouco nós vamos lá no Mineirão com a Duda Gonçalves, todos os detalhes de Atlético e Palmeiras, e também na Vila Belmiro com Santos e Fluminense. As escalações saem em 19 horas, você vai ter todos os detalhes aqui. Pascoal, Sim, senhor. qual time chega mais forte às quartas, nesses Dos... dois jogaços entre brasileiros? Os quatro que vão estar em campo, quem chega mais forte é o Flamengo. Uhum. Dos quatro. É. é. Né? Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Uhum. É, o Malvadão voltou, né? Você tem voltou? que. O Malvadão voltou. Você tem que reconhecer é, eu isso. Eu posso falar de novo hein? Pode falar. Mengão, Malvadão? O Malvadão voltou. Estou autorizado? Está autorizado. O Mengão, Malvadão? O Malvadão voltou. <risos> o Malvadão voltou. E está comprovando isso no... nas partidas que tem feito aí. Voltou, ah. Atlético Mineiro, Tolima. Vai contando aí. Vai empilhando aí. Até o time reserva. É. Contra o Atlético Goian Goianiense, Não. vai empilhando aí. É. Né? Contra o Atlético Paranense, jogou muito bem também. Né? Então, é. o Empatou, Paranense. mas jogou bem. Né? aí, é. aí esse é Um outro é. ponto de observação. É. Porque se o Corinthians quiser parar o Flamengo, uhum. vai ter que adotar uma postura semelhante. Ah, entendi, Pascual. Então, depende muito do que o Vitão pensa para esse jogo. Uhum. Quem é que vai jogar na zaga? General Balboena e Gil? Ele vai precisar de gente rápida na frente dos dois jogadores. Vai precisar de volante rápido. Hum. Então eu acho que o Corinthians vai jogar com três volantes: com o Duque Heróis, né com o Fausto Vera hum. e com o Maicon. Que são os caras que dão sustentação. Tem boa saída de bola. Esse rapaz, esse Vera, jogou a segunda partida dele nesse é, é, final de semana. Bom jogador, né, Parfão? Que é isso. É bom jogador. Só ele finalizou cinco. É, ele é Só bom. ele. Só, e é volante, hein? não estou falando de meia não tô falando. Nada. O Corinthians está não, não, tá sem esse meia Jogou sem esse meia contra o Botafogo E aí eu acho que é o seguinte Se quiser equiparar a parada contra o Flamengo Vai ter que adotar uma postura semelhante Porque é, O Flamengo tem muita variação de jogadas Como é que você Eu não vou ensinar ninguém a parar o Flamengo, né João? Eu vou falar uhum. para você Como é que você para o Flamengo, tira a bola uhum. dos volantes Porque a bola tirou dos volantes e ela não chega no Arrascaeta uhum. E o que, que o Atlético fez? Tirou a bola dos volantes mesmo assim, o Flamengo ainda criou o quê? umas oportunidades claras 5 ou 6 contra o Atlético Paranaense. Sem dúvida. Mesmo assim, Mesmo... fazendo tudo o que fez, se aplicando do jeito que se aplicou o time do Atlético. Perfeito? Perfeito. E aí a gente vê isso. Para mim, o melhor dos quatro é o Flamengo. Uhum. O segundo melhor uhum. dos quatro é o Palmeiras. Uhum. É inegável que o time do Palmeiras tem, pra mim, hoje, no futebol brasileiro, o Palmeiras tem o melhor jogador do futebol brasileiro hum. nesse instante. Hum. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa está jogando o melhor futebol entre todos os jogadores brasileiros que disputam os campeonatos nacionais. Perfeito? Hum. Na minha opinião, posso estar errado, vocês podem... Porque você sabe que eu, eu gosto do Arrascaeta. Você sabe disso, né? É, sim. Você, você é sabe fã dele. Eu, né? Você sabe que eu Há sou fanzaço do Arrascaeta. Né? <risos> sou sou fanzaço do Debochado. É. Mas... Eu não, posso, eu não posso. Meus olhos veem o que está fazendo o, o, o, o Gustavo Scarpa. Sim. O Gustavo Scarpa tem inteligência de jogador de futebol. Ele uhum. consegue sair da, da esquerda e ir para o meio e ver que o Veiga estava muito marcado e ele foi ser o articulador nas costas dos volantes na partida contra o Ceará. E é lá que o Palmeiras arruma as melhores oportunidades. Ele começa o gol do primeiro o lance do primeiro gol e dá o passo para o segundo. Uhum. Então a gente vê tudo isso. Então você vê que o, o Palmeiras tem ótimas soluções. O Atlético. O Atlético imagina o seguinte, uhum. você sabe que o Palmeiras tem jeito de jogar. Uhum. O Palmeiras vai querer trazer o jogo para o Allianz. Vai. Vai querer trazer o jogo. O Palmeiras não vai querer sair de, de Belo Horizonte sem o jogo na mão. Então eu acho que vai ser um jogaço. Para mim, Flamengo e Palmeiras são os favoritos. O ano passado eu disse aqui claramente. Mas. O Atlético Mineiro é o favorito, lembra? É, sim. Palmeiras e, e, e Atlético é favorito. deu o Palmeiras. Palmeiras. Por quê? Porque ela tá ali, ó. É, ela é perigosa, hein? Ela tá lá. Ah, traiçoeira. E Olha lá. Ela, ela... ela tá ali olhando pra você. É, lá. Como ela é bonita, hein? Ali. Como ela é linda. Ela tá ali olhando pra você. E a ela. tá dando um beijo, agarrá Olha só que maravilha. Você sabe que ela vai, vai pregar alguma é peça pe... no meio disso aí tudo. É perigosa. É perigosa. Cuidado com ela. Olha a Libertadores aí. Presidente Mauro Naves. Quem chega mais forte? Olha, João. É... Vamos falar do, dos confrontos primeiro, hum. né? É, acho que são favoritos, não favoritaços, assim, mas com percentual de vantagem, Palmeiras e Flamengo para passarem os dois jogos. É... Esse Corinthians. Está chegando, está em segundo lugar, mas ainda não é um time encantador, né? É um time, eu não sei nem se si, é confiável, porque assim, você fala, vai jogar como? Vai se defender agora? Tem mais tem mais resultado do que jogo, é isso? Tem mais resultado do que desempenho faz tempo, você conta aí nos dedos, quando é que jogou bem mesmo, que amassou o adversário e tal. Por vários motivos não conseguiu isso. É, o técnico é muito capaz, mas o time, é, por várias vezes, ficou... Bom, você vê o contra o Fluminense quase que não tem 10, 11 para entrar em campo, enfim, ele teve vários problemas aí, ele não conseguiu montar o Corinthians que ele queria ainda e chegou a hora, está na decisão. Pode funcionar, pode funcionar essa energia da Arena para esse primeiro jogo, pode, pode funcionar tudo isso. Mas, ao contrário do que a gente falava um mês passado, agora ele vai pegar o Flamengo já se acertou, né? Então é outro Flamengo. E a gente sempre colocava isso, vamos esperar o um mês para ver que condições, quem vai estar tá com o jogador machucado, quem não vai estar, etc. O Corinthians continua com problemas, tipo Renato Augusto, e o Flamengo ainda se reforçou. Servos. O banco, que não é. seja o time titular, que vai ser o mesmo, mas você vai olhar para o banco, tem mais opções ainda. Então, aí, galera, Inclusive o Pulgar, que chegou há pouco tempo, está escrito na Libertadores. É, então. É. Agora, o, o Vitor vai ter, ter que contar ainda com os miúdos e gol. tal. Tem uma certa Esse dúvida sobre a escolha, do, se o Roger vai ficar de fora, porque, ah, mas ele jogou contra o Botafogo, é um sinal de que ele vai ficar de fora. Ele jogou 60 minutos, mas entregou, parece que ele ouviu um pouquinho o recadinho do jogo do Atlético-Goianiense. Ele entregou um pouco mais de disposição, jogou inicialmente saindo na posição de centroavante que ele não gosta, mas já não, não voltou caminhando para a marcação, às vezes... Ele talvez que queira que que pôr a força entrar. máxima ali E coloque o Roger também Eu acho que quando o time tava com o Paulo Souza O time não se acertava né? O time não, se, não jogava bem E aí quando o time Quando o Paulo Dorival chegou Deu uma madinha na casa né? Mas tipo assim né? Foi um ótimo trabalho Que o Dorival tá fazendo O Flamengo amanhã é vai pra cima né? Vai pra cima Tem que ganhar jogo né? Tem que ganhar jogo mesmo Porque isso aí, com um derrotado, só derrotado, só, só se lasca todinho, né? Se... se... Aí, né? aí sai criticado, sai... o jogador sai criticado. Não é isso, né? E é isso. O que, que você acha, hein? Quem ganha? Corinthians ou Flamengo? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação pra você não perder nada e... Compartilha para muito galera. É muito importante compartilhar para galera, tá bom? Valeu, fui e amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem mengão. Um Valeu!